Shalom, você sabia que nossas palavras são espírito e vida também? Jesus diz isso no livro de João, capítulo 6, no versículo 63. Devemos examinar a energia da nossa fala, das nossas palavras. A forma mais poderosa de expressão é através da palavra. Uma vez que uma palavra é produzida, em nossa boca, ela atinge o ar ao nosso redor. As partículas do ar são ativadas. A energia que produzimos com as nossas palavras é transferida de uma partícula do ar para outra até atingir o ouvinte, ou seja, aquele que nos ouve. Os ouvidos do ouvinte ou das pessoas que nos ouvem captam e enviam para o cérebro essa energia, essa informação das nossas palavras, dependendo da pessoa, a palavra pode causar reação severa ou subjugar sua reação visível, seja qual for o resultado, alguma energia é gerada pelas palavras, como vimos. Não há, portanto, dúvida de que as palavras que proferimos possuem energias Potencial e cinética que se convertem em enorme poder, ou seja, é esse poder que faz com que as palavras sejam tão incrivelmente eficazes. Você também deve se lembrar de que sua palavra, e claro, a palavra de Deus, pode drenar o poder ou a energia de alguém. Um caso em questão. Está registado no livro de Marcos, capítulo 11, sobre a figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira e ela então secou. Como a palavra pode atuar tanto nos seres humanos e no mundo ao redor, sem a capacidade de sentir e perceber? Quando nós somos sensorial, quando nós é, sentimos. Isso significa que a pessoa a coisa pode ouvir, provar, sentir um toque, ver e cheirar. A figueira ouviu a palavra de Jesus, a maldição que Jesus lançou sobre a, sobre a figueira, e ela secou, ela obedece. As tuas palavras também são cheias dessa energia, desse poder. Elas, elas carregam vida, se as falares de forma positiva e boa, de acordo com o amor de Deus, elas vão levar vida para outra pessoa, que tiver a te ouvir, a te escutar, Assim como também se, a usares mal, eh, usando palavras negativas, elas levarão então aquilo que a energia que você colocou naquelas palavras, a, a negatividade e, e podem causar morte. Rouba a alegria da pessoa que te ouve, tira a paz da pessoa que te ouve e mata o sonho da pessoa. Logo, é preciso termos muito cuidado com o uso das palavras. O ponto de partida aqui é reconhecer a grande declaração feita por Jesus Cristo sobre a palavra e o Espírito. Jesus, no livro de João, capítulo 6, no versículo 63, diz que o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus atesta aqui que a palavra e o Espírito são a mesma coisa. Queres ver o Espírito? em que a pessoa está, ou a frequência espiritual que se encontra a pessoa, controla quando ela abrir a boca. Vê o que, é que ele vai dizer. Tu consegues dar conta em que frequência espiritual ele está sintonizado. Se está no Espírito de Deus, que é a palavra, esta afirmação nos fez saber que a palavra e o Espírito são um, e a mesma coisa ao mesmo tempo. Elas dão vida e estão vivos dentro de nós. No entanto, curiosamente, o apóstolo Paulo aconselhou não apaguem o Espírito Santo que está dentro de vocês. Isso encontra-se no livro de primeiras de Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19. O mesmo Espírito, ou seja, a palavra, que dá vida, assim você só pode matar ou apagar algo que tenha vida O mesmo Espírito que está dentro de ti, ele dá vida. Quando tu usas palavras negativas contra a sua própria pessoa ou contra os outros, tu entristeces o Espírito Santo que está dentro de ti, que produz vida, que dá vida, que sustenta a sua vida. Logo, tu entristeces o Espírito de Deus dentro de ti. Olhando e expandindo a citação de Jesus acima, aqui no uh, capítulo 6, versículo 63 de João, e as próprias palavras que eu disse a vocês são espírito e vida, Jesus foi, foi quem disse, pode se colocar desta forma, a energia, as emoções, a força criativa, o poder de mudança de eventos que eu libero do meu corpo, ou o instruir, ou agir de acordo com a maneira que eu ordeno, estão ativos, estão vivos é, dentro de mim e podem mudar circunstâncias. Com as palavras da nossa boca, nós podemos mudar o curso de, de, de, da circunstância ou da história em nossas vidas. Portanto, é preciso nós termos muito cuidado com o o uso delas. As palavras com coisas vivas têm ouvidos para ouvir, meu irmão. Embora não se possa ver fisicamente esses ouvidos ou os órgãos sensoriais das palavras, elas obedecem a instruções e comandos e, portanto, podem realizar ações em nosso nome. Uh, exemplo Talvez muito prático é praga, quando alguém lança uma praga. Na verdade, a praga pega por quê? Porque as palavras, elas quando são liberadas, elas se transformam em espírito. E o ouvido que ouvir, ela ela recebe essa energia e ela, ela, ela traca-se junto a essa pessoa de acordo com a energia que ela recebeu. Nós temos que ter cuidado com o uso das palavras. A lição aqui é você tomar cuidado com o que fala, onde fala e quando fala. Pode ser que alguém esteja a te ouvir. Você pode amar ou se arrepender daquilo que você disse. Como alternativa, é melhor que nos aquietemos se não tivermos nada a dizer que possa melhorar nossa pessoa ou talvez a outra pessoa. Se nós não temos nada de bom para falarmos para nós mesmos e para os outros, é melhor nos calarmos. É melhor nos aquietarmos do que falarmos só o que não tem nada a ver, porque palavras, quer assim ou queira não, elas, elas são espírito, elas transformam, tra trazem vida se falarmos coisas boas, cheias de sabedoria de Deus, cheias do amor de Deus, e elas também podem tra trazer morte se falarmos palavras cheias de negativismo, eh, palavras más e, e, e, e maldições contra outros ou até mesmo contra nós. Esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês, espero que lhes tenha abençoado de forma grande e tamanha, até mais, shalom.